Galera, como vocês bem sabem, tá acontecendo aí nesse fim de semana a Evo Japão 2023 e sim, nós tivemos ali uma etapa de Tekken com o anúncio de não apenas um, mas dois personagens para o Tekken 8 que nós vamos conferir aqui hoje, que foi o nosso querido Leroy e a nossa querida Asuka. Sim galera, a Bandai Namco tá on fire aí na revelação dos seus personagens, e a gente vai conferir o gameplay dos dois aqui no vídeo de hoje, saudações deles, seu Caio Nobre, e vamos lá para mais um videozinho desse jogo maravilhoso que tá vindo com tudo aí, se você tá curtindo a cobertura que a gente tá fazendo dele aqui, cara, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, pessoal do YouTube, e se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acessa aí o nosso site é meiolô.net para poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias e se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome eternizado nas telas finais aí, o nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia firmeza e sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, só deixa um comentário aí sobre o que que você achou do Leroy e da Asuka, que já ajuda. Demais, beleza minha gente? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui Começando inicialmente com o gameplay da nossa querida Asuka, que foi uma personagem aí pelas pesquisas que eu fiz, eu já conhecia um pouco dela, tá? Ela é prima do Jin e tudo mais, só que eu não conhecia tão profundamente a sua história. Então eu vi que ela foi introduzida ali no Tekken 5, ela tem um senso de justiça muito grande e uma forte rivalidade com Feng Wei, que foi o responsável aí por quebrar o dojo do pai dela, quase matar o pai dela também e ferir alguns dos estudantes que treinavam artes marciais ali, né? Então, basicamente, pelo que eu vi aqui na a história da introdução dela no Tekken 5 foi isso. Se vocês quiserem complementar com mais informações aí nos comentários, fiquem à vontade, meus queridos. Então, bora lá ver o gameplay de Asuka no Tekken 8. Ah, essas intros, mano. Já dei aquele grauzinho no volume ali pra gente poder entrar no clima. Vambora. É um real engine que tá dando o que falar. Olha, intro diferente também. Hora de ensinar você uma coisa ou duas Muito bom Kazama Ó, já estão mostrando o Leroy ali, ó Que é o próximo Nossa, que bica na canela, fi que da hora, hein, mano Gameplay dela Muitas possibilidades de combo, hein, no, no, nos recursos dela, assim. Caramba. Ah, agora bate no primo. Isso aí. Nossa senhora. Ativou ali o sistema Hit. Nossa. Ó, Hit Engage ali, ó. Partindo pra cima. No Hit, sma no, hit Smash, não. No sistema Hit que tinha sido ativado ali no momento. Pô, legal o gameplay da personagem, hein? Ela se esquivou muito bem ali do chute. Nossa, ela tem um... Uh, pegou. Vem o rei de arte agora da menina. Nossa senhora, que joelhada mandando o cara pra cima. Caraca, que doido, mano. Não é uma boa luta o tempo todo, uma coisa que ela falou, né? Louco, velho. Muito louco. Cara, uma coisa que eu percebi aqui dela, que eu tinha até começado a falar, ela tem um baita potencial pra combos, né, galera? Todas as strings dela, golpes assim que ela faz, leva pra combos bem extensos. Eu imagino que a personagem deva ser até um pouquinho mais fraca, vamos dizer, do que outros personagens por conta da tamanha extensão de combos que ela tem, eles costumam fazer esse equilíbrio em games de luta né, personagens que batem mais costumam arrancar menos HP do seu oponente do que personagens que batem menos e são mais fortes, mais brutos ou até mais lentos né, porque ela também tem uma velocidade considerável né, muito boa assim e tal, então muito legal a nossa querida Asuka, gostei pra caramba do gameplay dela também, é como eu tenho dito nos vídeos de Tekken aí, né meus amigos, inclusive sobre a questão de eu não conhecer tanto sobre a franquia e eu estar me inteirando um pouco mais mas agora, então, novamente, não reparem se eu me impressionar com algumas coisas aqui que vocês já estão acostumados aí da franquia Tekken, né? Eu, pelo menos, gostei bastante de tudo que eu tô vendo até agora dos personagens aqui, saca? E tô bem ansioso principalmente por um beta alguma coisa assim que eles possam trazer pro Brasil pra gente poder experimentar mais a fundo o game, o sistema hit, os recursos de cada um dos personagens e tudo mais, né? Então agora, meus amigos, bora lá pro nosso querido Leroy Smith, que foi um personagem aqui que foi introduzido no Tekken 7, né? Esse eu também já tinha visto quando ele foi introduzido naquele jogo lá. Eu tô ligado que ele é um personagem original que foi introduzido no Tekken 7 para a franquia, né? Que veio como uma DLC e tudo. E eu soube que também, meus amigos, através das pesquisas que eu fiz, né, que o Leroy ele teve a sua família envolvida em um dos tiroteios que estavam ocorrendo entre gangues lá, já que em Nova York tava o inferno isso quando ele era mais novo e tudo. E ele teve a sua família Assassinada, ele também foi gravemente ferido, acabou caindo num rio e encontrado por um navio mercante ali que acabou salvando a vida dele, né? E depois dele viajar bastante pelo mundo aí, como mercador e tudo, ele acabou parando lá em Hong Kong e conheceu o Wing Chun, aquela arte marcial muito famosa aí do nosso querido Ip Man. Que, inclusive, pelo que eu vi aqui, eles utilizaram o Wing Chun do Ip Man como inspiração para poder criar o Leroy. E aí ele cresceu, né? Com essa vontade de se vingar e tudo mais. E aí, já é um pouco mais velho. Já muito bem treinado, ele acabou voltando no Tekken 7 para sua cidade natal ali, para poder dar um jeito nessa situação, né? E como eu disse lá na ASKA, se vocês quiserem, meus amigos, usem os comentários para poder complementar um pouco mais sobre a história dele, e eu tô ligado na comunidade de Tekken, que ele é um dos personagens mais apelões do 7. Vocês podem comentar com propriedade sobre isso aí depois também. Então, bora lá ver o gameplay de Leroy Smith no Tekken 8. Tekken Projects Presents O Rio Engine aí trabalhando ferozmente Ó a estátua do cara, que da hora, mano Hora de tirar o lixo Ó, até a pose de luta dele, ó Eu não tinha reparado Braba, hein? Nossa, tancou três ataques ali da Yu. Que louco o gameplay dele, mano. Eu não tinha visto muito sobre ele no Tekken. Eu sabia que ele tava lá. No Tekken 7, no caso, né? Ó, essa de, de socos ali. Estilo mesmo, mesmo. Ó, contra o LoL, mano. Que louco. Porra, que personagem da hora, hein, mano? Nossa! Sistema hit ativado, isso favorece bastante o estilo dele, hein? O sistema hit... Nossa senhora, olha o avanço. Uh! Essa pose é do Whip, mano de um, dos, de um dos filmes, pelo menos, que eu vi, né? Eu sou muito fã dos filmes do Ipemann, mano Eu não sabia que ele era inspirado no cara, entendeu? Nossa, cara, que da hora Que da hora Olha, as gratas surpresas de quando a gente não conhece tanto Sobre a franquia Tekken Eu sabia que o Leroy Smith tava no set Mas eu não conhecia a história dele Tinha visto pouco acerca de gameplay e tudo mais E agora que eu tô cobrindo o jogo aqui Que vocês estão me ensinando mais sobre ele também A franquia, a história, personagens e tudo mais Eu fui pesquisar sobre o Leroy Assim que eles anunciaram, né? Pra poder gravar esse vídeo aqui pra vocês E vi isso daqui e agora vendo o gameplay, cara, que coisa mais foda, meus amigos. Agora eu entendo porque o personagem era tão apelão no set. O cara tem o estilo do Ip Man, rapaz, que, que é isso? Brabo demais. E realmente o estilo de gameplay dele, do Wing Chun ali, ficou muito bem empregado no Tekken. Digo pra vocês que eu fiquei bastante empolgado pra poder pegar o personagem e jogar, hein? Será que ele vai ser tão apelão como ele foi no set? igual a galera comenta por aí afora. Meus amigos, agora eu quero muito saber a opinião de vocês sobre os dois personagens, cara, tanto a Asuka quanto o Leroy Smith, o que vocês acharam do gameplay de cada um, se vocês gostaram, se vocês curtiram a forma como está sendo empregada aqui, no caso da nossa querida Asuka, que vocês que manjam da franquia aí já conhecem há bastante tempo, já acompanham ela há muito tempo também, se ela teve novidades nos seus gameplays e tal, e o que vocês acham sobre o Leroy? Ele vai ser apelão mais uma vez? Ou vocês acham que o Harada e a equipe lá vão dar uma equilibrada no personagem nesse oito aí?